E eu acho que é um, do jeito como a gente está fazendo, eu, eu acho que está sendo bem divertido, assim. Pelo menos na produção, né? A gente se diverte bastante fazendo. Hum. E já aproveitando que você falou disso, como é que é, a, como é, que é produzir, por exemplo, uma FUR Notícia no, no Instagram de vocês, para a galera saber como, qual é o trampo de fazer tudo isso? <risos> <risos> Bom, o, eu acho que. O Paulinho pode começar porque ele é quem procura as fontes, né, já que ele é um jornalista. Bom, já. eu vou, eu vou, eu já vou separando vários lugares que costumam colocar algumas notícias que podem interessar o Fendon, né, tem alguns sites, algumas contas que elas já, já botam algumas informações ali que são interessantes, e também escudiu em todos os grupos que eu estou dentro, porque às vezes tem muita notícia que vem do próprio Fendel, né? Sim. o próprio pessoal vai comentando, né? e aí eu fico de olho ali para poder depois eu separar isso no um bolinho, coloco tudo num documento e aí a gente começa a produção. Que aí eu vou olhar, ver se às vezes teve notícia, notícias falsas do Fendon então eu tenho, que... eu, tenho que eu tenho que olhar se a notícia é, é verdadeira, ver se está tudo certinho. E aí, depois, a gente faz a produção. Quando a gente tem algum contato mais mais próximo, né? Por exemplo, a gente fez uma divulgação há pouco tempo da, da, livro da do livro da Clefos. Uhum. E a gente tinha um contato dela, então a gente foi e pegou uma, uma pequena entrevista ali com ela para poder ela divulgar o livro. Uhum. É, quando a gente tem esse contato próximo, a gente conversa, pega a arte. Quando, quando é uma notícia muito... É, já é algo mais global né por exemplo a gente fez um especial a gente falou várias notícias sobre o filme do Sony que lançou algumas semanas atrás aí eu consigo pegar alguns sites pego as informações ver se são todos verdadeiros e a gente monta ali o, o, a notícia para colocar no Instagram Sim. aí nesse processo né ele coloca lá no Word aí eu separo para ver também quais são as hashtags que estão em alta o que está que interessando e se é notícia também é, porque assim, ele vai fazendo durante a semana e aí eu pego no fim de semana para fazer as notícias da semana que vem. Aí eu tenho que ver também se teve alguma atualização da notícia, se a notícia já não está sendo mais válida, né? Porque algumas que acabam perdendo ali pelo tempo. E aí, no momento, a gente faz as artes, né? Que a gente já tem uns, uns presets básicos das artes, no qual a gente adiciona é, o, o vídeo ou imagem, e a gente sempre está pensando também numa estratégia de como de como não só passar essa informação, mas também de, de trazer até um pouco um olhar crítico. Então a gente sempre pode trazer a fonte também para as pessoas verem né, e procurarem mais a respeito. Entendi. É, inclusive eu queria Olá, olá! Isso que você acabou de conferir foi apenas um corte que está disponível, gravado aqui no nosso canal do YouTube. Caso você queira assistir, o link está aí na descrição, tá? Se inscreve no canal, dá joinha e compartilha para quem você achar que vai gostar deste conteúdo. Caso você queira conferir os próximos Papo Pinguino ao vivo, segue a gente lá na Pinguim10. Além disso, eu quero agradecer aos nossos subs do canal, os subs lá da nossa querida Twitch, Dishwala Boy e Danisor. Muito obrigado por terem apoiado aqui o conteúdo do Pingo Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de ser feliz sempre e até a próxima. Tchau, tchau!